Fala pessoal, o Colosso aqui para mais um vídeo de Skyrim e hoje eu vou trazer mais uma gameplay aqui de Skyrim mas hoje eu vou trazer uma novidade que é um desafio que vocês vão ver aqui, nós vamos tentar continuar essa gameplay com apenas 1 um de vida, ou seja, no hit se acertar, é adeus pessoal então vamos continuar a gameplay aqui, vamos ver o que, que vai dar eu acho que vai acabar dando ruim, porque sinceramente eu não sei... Se eu vou dar conta de jogar isso aqui desse jeito. Só lembrando o seguinte, pessoal. Algumas regras aqui para a gente estabelecer como que vai ser. Eu vou poder usar até dois seguidores, beleza? E aí a gente vê no que, que vai dar. Eu vou dar Quick Save, só para garantir que não vai ter problema. E o seguinte, eu não vou poder ficar salvando antes de partes perigosas morreu já era volta tudo de novo e faz tudo de novo cara seja o que Deus quiser eu acho que vai ser difícil vamos usar bastante stealth e opa eu já até instalei um mod novo aqui de quer ver deixa eu ver aqui o com, com arco e flecha e vou tentar ficar usando muita mágica Da merda Ainda mais Jesus Ah já deu bosta Já deu bosta <risos> Vou mudar a load aqui Porque eu tô com o sistema do Nemesis Senão vai fazer tudo de novo Nas próximas gameplays gente, Eu quero que vocês comentem o seguinte Cada vez que eu falhar Eu acho que seria interessante Eu pagar uma prenda Aqui eu tô usando o um sistema de mira travada Vocês estão vendo Cara isso aqui vai dar bosta. Deixa eles aí se virando aí com esse cara. Cadê? Não achou a gente ainda não. Tá tirando flash ali. Toma. Ai Jesus! Pera! Pera, calma! Gente, é muito bonito que isso! Sai, viado! Ah, oh, Jesus! Por que ele não vai nos cara? Que isso, cara? É impossível, gente. Gente, cara, eu achei que ia ser bem mais fácil, mas tá foda, cara. Que merda é essa, velho? Calma. Calma. Vamos lá, manha, gente. Vai ser foda. Porque eu também acho que tá na dificuldade difícil, cara. Eles estão com pra caramba. Sai, sai, sai, sai, sai, sai. Sai, sai. Calma. Calma. Por que, que vocês não atacam o cara, velho? Can I help you? Vai lá, ó. Ataca ele. Oh, Jesus! Nossa, aí. Ai. É, mano. É, mano. aí, gente, agora foi. O foda é que não tem save game, cara. Ó, cobra, porque se, se errar aqui já vai, já vai dar ruim. O do meio é cobra também. O outro deve ser o que? Baleia. Baleia. Beleza. O que pegar, porra? porra, se eu errar. Ah, aqui tem aqueles ratos, cara. Que tenso. chamar eles. Ó, os ratinhos tá vendo. Ai, Jesus. Jesus. Jesus. Nossa, Senhora! Meu Deus, tá outro. Uh, Jesus. Não aqui daqui não. Vai pra lá. Deixa aí. Calma. Ai, o outro. Ah, Jesus. Vou morrer. Oxi, caraca, gente. <risos> Puta que pariu, velho. Que apirto cara! eu sei que ela fica aqui em cima? Olha ah lá! Judeu de vez! Olha lá, Faindão, mata ela! Ai, ah, vamos, vamos devagar! vou começar só jogar um veneno ali! Já era! Uh! Essa passou pelo. Oh, meu Deus! Uh, rapaz, calma, calma. Oh, foi sem querer. Não precisa a cabeça do pé, não. Matei, cara. Puta merda, velho. Que tensão, cara. Ixi, agora tem esse maldito aqui. Eu posso isso, isso, isso, isso, isso, isso, deu certo. Ufa. Olha lá, aquele lá é um é um bicho. Nossa, mas errei feio, Fecha. Toma! Toma! Não vacila! Isso, garoto, pronto! Caraca, gente! Vamos subir de nível aqui! <risos> Vamos pôr na mágica, velho, a mágica tá fazendo... Olha lá. Tem mais, tem mais! Sai, sai, sai! Sai, sai, sai! Isso! Aceti, cara. Ela morreu lá, cara, na armadilha. Caraca, gente. Opa, tem uma, tem uma, uma coisa nova ali. Fora é o seguinte, cara. Pelo amor de Deus, não pisa. Vou ter que passar correndo, cara, vai dar merda. Calma. Não pisar, cara. Ô oh, Jesus! Ô oh, Jesus, o que, que tá me vendo? Chegou na parte, gente. Pergou mais um. Mais um, calma, gente. Oh, Jesus! Ah, Nós vamos morrer! Gente, não, não, não, deixa Puta merda! outro ali! Bate, gente, bate! Ah, não! Merda! Não acredito, gente! De novo, cara. Porra, cara, é muito difícil essa merda. É isso, cara. Tá tirando pouca vida demais. Daí, sai, sai, sai, sai. Vai Véio. Nossa, cara Porra Na moral mesmo não, não esperava esse nível de dificuldade Será que eu não vou dar conta, cara? Pera aí, vou dar um tiro na cabeça, vagabundo Você? É. vai dar tiro na cabeça vagabundo. Ah, meu Deus Sai! Claro. Ah, Nossa, cara, que, que é isso? Toma. Toma! Toma! Vagabundo! E morreu! Ela morreu! Vai lá! Meu Deus! Quase! Nós goleiros! Licença! Uma. Toma. Toma! Ai Jesus, que medo dela sem Toma! Aí! agora gente! aqui é longe Vamos lá! Fluz! I é, uma maldia. Nossa, errei tudo. Calma. Calma. Calma. Levanta. Meu Deus do céu, Ai, Meu Deus, meu Deus Nossa, do céu. Cara, se não fosse aquele ali, já era, velho. aqui que eu morri. Apareceu dois, calma. Apareceu dois. Vamos ter calma. Então, calma a gente vai conseguir. Calma. Ele vai esquecer. Pronto. Ai, errei, velho. Tá vindo um terceiro, velho. Ah, meu Deus. Ufa! Nossa Senhora. Tema. Tema. Vai matar é a é sua mãe, maldito. Ah lá. E agora, velho? Como é que passa disso aqui? Ah. Oh, Fudeu de velho! Ah. Fudeu, cara. Tema de cheque de frente, everyone's. Quem sabe? Vou tentar de desligar esse negócio não. Oh, Cara, não vou dar conta. Conseguiu! Ah, Conseguiu! Consegui. Consegui, sai, sai! Sai! Sai! Sai que é sua, Brasil! Eu sei que vai ter um aqui embaixo aqui, ó. Ah lá. Oh shit! Oh, meu Deus! Isso mata ele! Nossa senhora, velho! Burn, baby! Burn! Nossa, velho é. do céu! Deixa o fogo acabar! Aqui vai estar tá cheio, tá? Olha só, olha lá, olha só, olha que ah, legal! Três arqueias no time e é foda. Não, não, não. Ó! Oh. Ali! <risos> ah meu deus! Oxê, meu Deus do céu! Meu Deus do céu, um outro ali cara, eu não sabia Nossa velho, eles já vêm quente cara Morreu Nossa, começou Aqui ó, aparelho Ali Nenhum cara, eu lembro que tinha dois. Não é possível que vamos morrer. Não é possível. Aqui tem mais um e esse é forte. Vou até chegar pra lá. Oh shit, não, não. Please, please, please, please, please, please. please, please. Mata eles aí. Não, não, não, não. Não me vê. Vai lá. Sai daqui. Vai lá, cara, vocês têm que ir lá, ele vai ver, vai ver. Oh! Meu Deus! Nossa, cara. Achei que o grito ia tirar a vida. Pera aí, gente, calma. Eu tô tão nervoso, cara, que eu não consigo nem, nem decorar os. A porra do, do, do, do, do shortcut aqui da, da magia, velho. Que linda, velho. Eu, eu vou, eu vou dar um save game aqui, só para garantir que não vai dar merda, tá? Só um save game para garantir que não vai dar merda. Ai, cara, acho que, que, que, que ah, de novo, velho. Ah, não, aí não. cara De novo, velho. O pior que eu, eu passo ali. Já vem aqueles bichos. Que eu também não. Então, Vamos ver se a gente tira uma flecha aqui se eles vão. Ah, isso. Isso que eu queria. Isso que eu queria. que aí diminui o risco. Errou! Errou! Barzinho. Errou oh, difícil, hein? Errou! Errou! Certo o barril, cara! Errou! Toma! Morreu! Cara, velho, e agora? Mal, Isso. Foi. Ai ah, Jesus. Sai, sai, sai, sai que é Brasil. Essa foi foda. Gente, vocês não têm noção da pressão que esse negócio joga com um de vida, velho. Ah meu Deus, que aqui. Eu não lembro, cara, porque quando a gente tá jogando no normal a gente vai sem medo, aqui é o mesmo que tem, cara. Vai passar correndo, cara. Corre! <risos> caralho, velho. Que tensão do caralho, cara. Que tensão. Agora vai ter que lidar com que a pressão aqui é um. Vai ter aquela Dremola Lorde ali, velho. Aí é o seguinte. Eu acho que eu vou ativar ela ali e vou vazar correndo Porque agora, pera eu sei que tem um lugar aqui, ó, nesse cantinho Que Eu acho que ela não chega aqui, mas ela grita E eu não sei se o grito tira a vida e eu acho que tira Hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim É inacreditável Vai, vaza, vaza, vaza vaz, vaz. oh, vaz.. Fica aí, mata ele. Mata. Eu não vou ficar nem perto, quero nem saber de experiência. Deixa eles matando ali, gente, eu não quero. A gente tá no final da dungeon. Sai daqui desgraçado. Esse viado tá aqui porque. Oh shit! Não vai me matar. Toma! Tá parado! Olha, galera! Conseguimos! Sai! Tá sai! Muito, sai, sai! Sai, que é sua! Brasil. Tô lutando, cara. Conseguimos passar essa merda, velho. Ah, cara, não dá pra acreditar, velho. Caraca. Que tensão, velho. Vou dar um save aqui agora, galera. Que a gente já passou tudo que tinha pra passar. Ufa, velho. Nossa. Ufa, a volta tá gelada, cara. Gelada. Que penso, velho. Porra, vocês têm que fazer essa experiência, cara. É incrível. É incrível. Óbvio. Isso aí, galera. Terminamos. Conseguimos. Vamos dar um F5 aqui, vamos dar um save aqui para garantir também. <risos> é isso aí, obrigado por vocês terem acompanhado o canal. Não esquece, gente, duas coisas. Eu quero fazer um desafio para toda gameplay que a gente fizer. A gente vai fazer um desafio, por exemplo, assim, cara. Na próxima eu vou com a vida normal, no nível mais difícil, mas com um tipo de arma. Ou sem armaduras, ou sem item de cura, entendeu? Não quero fazer umas coisas legais assim para vocês participarem, não esquece de comentar aí, beleza? Obrigado por vocês ficarem que aqui comigo até agora, até a próxima, tchau pessoal!